Podemos? Podemos. Dois foi o número de filhos que o pai da história tinha. Ele lhes Ele estava não trabalhar na vinha Vão trabalhar lá na vinha O primeiro filho disse não Mas depois ele de Mente, porque o reino de Deus está... Próximo! Próximo! Pode ir?